e hoje na Austrália com a Twizy começando pra vocês hoje é um vídeo um pouquinho diferente, eu trouxe algumas pessoas, clientes da Twizy inclusive, pra falar como foi o primeiro dia de trabalho aqui na Austrália eu vou dar o meu depoimento também, porque eu acho que foi engraçado há três anos atrás eu chegando aqui, então se você tá interessado nesse vídeo, quer dar umas risadinhas fica comigo e tchau que eu vou começar por mim, na verdade, para dar o meu depoimento sobre o meu primeiro dia de trabalho na Austrália, que inclusive foi um dia mais ou menos como hoje, um dia chuvoso, ah, foi bem ruim <risos> o meu primeiro dia de trabalho na Austrália. Ah, eu consegui ele por, uma, por um post no Grupo Brasileiros em Brisbane, né? a gente tem uma comunidade no Facebook aqui em Brisbane, e o pessoal sempre posta as vagas de emprego que tem por lá e etc, e aí eu acabei... É, Mandei uma mensagem e o cara falou: Não, beleza, vem fazer aí um trial, né? Vem, vem, vem fazer o primeiro dia pra gente testar e tal. Falei: Beleza, vamos lá, pô, tá feliz pra caralho, tinha acabado de chegar na Austrália. Vamos lá, consegui um emprego. Liguei pra minha mãe pra minha avó: Ô, oh, consegui emprego tal, pá, não precisa mais de nada. Cheguei lá, era no estádio, no estádio do Ungaba aqui em Brisbane é um estádio de cricket, já, futebol, futebol australiano, é, rugby. Então, eles fazem vários tipos de eventos ali no Gaba. E eu fui trabalhar na cozinha, fazendo justamente dishwashing, né? Que é lavar louça, que é uma coisa que eu amo na minha vida, de fazer isso aqui, não. E aí, cheguei no estádio, pá, todo felizão, né? O cara falou, nossa, aqui é a cozinha, pá, nunca tinha visto uma cozinha industrial, saí tirando foto, tomei xingo do gerente, o que eu tava fazendo tirando foto da cozinha? Nunca tinha visto cozinha na vida. Aí, eu nunca tinha visto uma cozinha industrial na minha vida. Cheguei lá, aí o cara falou, não, então, tem aqui as, as louças, tal. Tá aí eu vi uns três, quatro pratinhos, Estourei, né, moleque? 25 dólares a hora, vou ali e tal, lavar cinco pratos, embora tranquilão, né? Aí eu cheguei na pia e tal, liguei ali, comecei a lavar e tal. Aí o cara falou, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não é pra lavar o prato? Ele falou, não, mas não é nessa cozinha, essa cozinha já acabou, é na próxima. A hora que eu entrei pela outra porta, eu vi uma pilha de prato saindo do chão até a minha cabeça. Pensando o quanto eu era feliz com aquela vida de escritório do Brasil, depois de ver toda aquela louça. E aí eu comecei a lavar a louça, e aí lavei, lavei, passou uma hora, passou duas, passou três. Na quarta hora eu acabei de lavar a louça. Aí eu acabei de lavar a louça, eu fiquei todo feliz, falei, agora eu acabei de lavar a louça, eu vou ali tomar uma água. Aí eu falei pro cara, oh, eu terminei aqui. Aí ele falou, ah, que bom que você terminou. Aí ele fez, chamou outro cara, veio mais uma pilha de louça, eu falei, eu não acredito, meu velho". Viu o dobro de louça pra eu lavar, eu falei, não, você tá de brincadeira. Aí eu fiquei mais quatro horas lavando louça. Eu tava com, cansado porque eu fiquei oito horas em pé lavando louça. E eu fiquei pensando todos aqueles anos que a mãe falava pra eu lavar louça. Eu falava que eu não queria. Eu deveria ter lavado a louça. Mãe, desculpa. Eu deveria ter lavado toda aquela louça que você pediu. Mas eu não lavei. E eu paguei todos os meus pecados por não ter feito isso no meu primeiro dia de trabalho. E aí, pra acrescentar isso ainda, eu saí do Lungaba estava chovendo. E estava uma chuva que não era um chuvisquinho que você vê em São Paulo, assim, de vez em quando. Aquele chuvisquinho, chove no molha Não, estava chovendo pra caramba, Muito, mesmo. E aí eu saí de lá, eu não tinha um puto no bolso, que eu tinha acabado de chegar na Austrália. Aí, eu, pra chegar até o ponto do ônibus, eu tinha que andar mais uns 15 minutos naquela chuva, ou seja, eu saí de lá. Depois de ter lavado louça, tomei uma chuva desgraçada na cara, cheguei todo ensopado em casa, e aí acabou sendo isso mesmo, e aí hoje em dia estou aqui três anos e meio depois, feliz da vida depois de ter lavado muito mais louça aqui na Austrália, e não poderia estar mais feliz do que eu estou hoje, e valeu a pena e faria tudo isso de novo. Não, não lavaria louça de novo não, se fosse falar lavar louça eu ia embora. Não não ia lavar não não, não, não lavava não primeiro emprego quando eu cheguei aqui nas mi... na minha primeira semana foi o Eats eu já corri atrás de uma bicicletinha já usada então eu paguei barato numa bicicleta peguei por 80 dólares aqui já para correr, para começar a girar o um dinheiro e tal, beleza, comecei a passar perrengue comecei a entregar nesses morros aqui absurdos que você tem aqui nesse lugar pra você fazer entrega de bicicleta que é um perrengue, é brabo então no meu terceiro dia fazendo entrega eu fui no vale peguei a minha encomenda, que tinha pitado, peguei, beleza, 3 km para entrega. Falei, pô, beleza, tranquilo. Quando eu estou a 500 metros do restaurante, quando eu saí, minha bicicleta quebrou. A bicicleta quebrou, a parte de trás do piano onde roda o... a corrente, quebrou o rolamento ali de dentro e não tinha como consertar. O que, que eu fiz? Fui andando 2 km e pouco para entregar a comida da pessoa. Quando eu fui voltar, que eu fui olhar no mapa, falei assim, ah, acho que eu estou perto de casa. Beleza, fui olhar no mapa para voltar pra casa, eu tava 6 km de casa, com a bicicleta, a bicicleta quebrada e ia voltar a pé. A minha sorte foi nosso amigo Carlão, eu tenho formado a minha esposa, eu falei: "A bicicleta quebrou, eu tenho que voltar pra casa a pé. Tô ferrado". Não muito ferrado. A minha sorte que meu amigo tava, o meu amigo Carlão, um abraço Carlão, voltou pro Brasil. Tava com o carro de um amigo dele, que era uma perua gigantesca. Ele foi me buscar, me salvou com a bicicleta. Conseguimos colocar a bicicleta lá dentro, ele me levou em casa. Graças a Deus, senão eu tava sem canela hoje. Então, eu consegui o, o meu primeiro emprego aqui pelo Tree Eu tava pesquisando na área de barista, porque eu trabalhei durante um ano, quase um ano, no Brasil. Aí o cara foi, me ligou, pedindo pra eu ir lá fazer o trial. Eu fui. Chegando lá pediu para fazer dois dias de trial sem receber oito horas de trabalho sem receber absolutamente nada e quando eu virei pro lado eu vi uma louça uma pia cheia de louça para lavar eu tá né vamos lá vamos encarar aí comecei a lavar a louça queimei a mão saiu com a mão toda vermelha toda ferrada e pra variar né não fiz café eu fui lá para trabalhar na área de barista mas sair de lá sem fazer café. Aí ele depois conversou comigo e tal. E resolveu que eu ia trabalhar casualmente. Quando precisasse, ele iria me chamar. E tipo é bem tranquilo. Depois eu, efetivamente, comecei a trabalhar na máquina, né? Comecei a fazer os cafés, é bem legal lidar com o público. Não é lá uma maravilha, né? Não é lá essas coisas, ó, oh, sonho de emprego. Não é, mas pra quem tá começando tá ótimo, porque só de melhorar o inglês já, já é válido. Você lavar a louça que é mamão, é meio nojento o jeito que eles lavam a louça aqui, mas... vamos indo? Eles pegam, enchem um balde d'água, basicamente isso, bota sabão, e vai tacando a louça lá, suja, lá dentro Depois eles tiram aquilo em sabão, de qualquer forma E enxágua tudo numa outra água Mas assim, tipo, o último prato a ser lavado sai cheio de sabão do mesmo jeito Então, é, é nojento Bom, a minha experiência aqui na Austrália, do meu primeiro emprego, foi muito interessante porque eu estava na terceira semana aqui na Austrália e eu estava nessa correria de achar emprego, achar emprego que todo mundo procura emprego nas primeiras semanas e aí um brother me mandou uma mensagem, tinha um cara que está precisando de um auxiliar de pintura para fazer esse job aí e tinha que fazer um trial no outro dia de manhã, só que o cara mandou à noite a mensagem, aí, beleza, vamos embora, mandei mensagem para o cara, beleza, tu tem o workbook que é aquela bota com o bico de aço, você tem o colete Aí disse, claro que eu tenho, uma mensagem pro cara, só que eu não tinha. Então, e agora? O que eu faço? Daí eu saí correndo, liguei para todo mundo, liguei pros meus brothers aqui, brasileiros, é claro. Liguei para os meus amigos brasileiros aqui em Brisbane. E daí eu consegui com um brother meu, aí eu tive que andar uma meia hora até o apartamento dele para pegar a bota e conseguir o colete emprestado. Deu tudo certo, acordei às quatro e meia da manhã, peguei o trem, uma hora de trem até chegar aonde estava a casa que estava em reforma para fazer o auxiliar de pintura. Chegando lá, beleza, comecei a trabalhar... Só que a bota do meu brother era um pouquinho menor do que o meu pé. E aquela bota, ela aperta pra caralho o pé, porque ela tem um bico de ferro. Aí, as primeiras horas foram tranquilas, só que esse shift foi de 10 horas. Então, eu trabalhei 10 horas nesse dia e, cara, tava muito quente, muito quente. E eu não tinha aquelas meias especiais pra usar essa bota, eu fui com uma meia normal. E aquilo começou a apertar o pé, começou a trepar o dedão em cima do indicador do pé ali e começou a dar... Toda aquela zica E aí, poxa, eu fui fazendo as coisinhas Fui, fui treinando, fui fazendo E o cara abusando, abusando que a pouco ele me colocou pra pintar o teto Aí disse, porra, agora fodeu Como é que se pinta teto? Não tenho a mínima ideia como é que faz isso eu Fui lá, aquela bandeja no chão Aquele negócio esticando aquele rolo E eu aqui, ó Pintando, pintando, pintando E cara, começou a cair tinta pra tudo quanto é lado O bicho caiu na minha cara cai no braço, caiu da porra toda E foi bem, bem complexo aí, Só que o cara não estava ali Ele mandou eu pintar medir a febre, ver se eu sabia pintar, e saiu do estabelecimento, e eu fui pintando, fui pintando, quando o cara voltou ele olhou assim, que porra é essa, <risos> bicho, foi muito foda, eu tava todo pintado, tava com os pés ardendo, tava calor pra caramba, e eu tive que refazer o trabalho, na verdade o meu chefe teve que refazer o trabalho, porque não ficou nada certo o que tinha feito, a gente teve que fazer novamente, ele me ensinou como é que fazia, trabalhei mais duas semanas com esse cara, foi ótimo, a gente terminou a obra na casa que a gente tava fazendo a reforma, e foi perfeito, perfeito mesmo todo o job, mas o primeiro dia foi hard work, foi mesmo muito forçado. Aí um dia <risos> eu conversei com o Deote, ele me ligou e disse, ó, oh, é. você vai começar a trabalhar comigo. Aí pronto, comecei a trabalhar na Twizy e hoje estou aqui. <risos> então, meu primeiro dia de trabalho na Austrália foi na imobiliária, que eu arrumei um emprego aqui, e aí foi muito complicado porque eu não entendi o endereço quando a mulher me ligou. <risos> Eu não entendi o endereço, eu não entendi o nome da empresa, eu não entendi o nome dela. Mas eu fiquei com vergonha de falar que eu não tinha entendido nada. Então eu, tipo, só concordei, que é o que eu faço até hoje quando eu não entendo. Eu só concordo, a pessoa vai falando e eu vou concordando. Aham, uhum, aham, uhum, uhum. Aí eu entendi meio nome da empresa, meio nome dela e mais ou menos onde era próximo. Eu peguei o mapa e comecei a procurar todas as imobiliárias que tinha naquela região <risos> pra ver se alguma batia com o nome que eu tinha entendido e depois de uma hora eu achei o nome da, da imobiliária e tava tudo certo e aí eu fui trabalhar meio porque né eu trabalho de designer gráfico então não era é muito específico eu fui trabalhar normal tipo jeans, tênis e camiseta e eu não achava o lugar aí eu tive que ligar e falar que eu não tava achando e aí o cara que trabalha com, com ela foi lá me buscar e a hora que ele chegou lá ele tava todo de terno aí eu falei gente que bom eu vou chegar lá de jeans e todo mundo trabalha de terno vai ser ótimo e foi mesmo. Aí eu cheguei lá, todo mundo foi muito simpático, no primeiro dia foi, foi bem tranquilo, na verdade, porque era só trabalhar no computador, que é o que eu já sei fazer. Mas aí vem a parte triste da história, que é, é ela tava falando que precisava entregar alguns dos flyers que já estavam impressos lá, e eu entendi ela falando que ela ia pagar 250 dólares, Assim que ela falou isso, eu já virei, não, eu entrego, porque ela falou que precisava de alguém, né? Então eu já virei e falei que ia entregar. Eu falei, não, eu entrego. Ela falou, ah, sério? Eu falei, claro, vou entregar super. Ela me deu o mapa do lugar onde tinha que entregar. Cheguei lá, coloquei os flyers numa sacolinha, não passei protetor solar, porque tava nublado. Coloquei os flyers numa sacolinha e fui entregar flyer. E eu andei pra caramba, eu fiquei umas 5 horas entregando flyer. E aí, tava nublado, abriu o sol. Fez um sol desgraçado, comecei a me queimar inteira, comecei a suar. E aí foi o momento que eu comecei a repensar a minha vida. Porque daí eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui na Austrália entregando flyer? Não, não é possível. Aí começou a me dar bad vibes, aí eu comecei a chorar. Eu entregava flyer numa casa e chorava, entregava outra casa e chorava. Eu fiquei duas horas chorando entregando flyer. Sentei numa esquina, que eu lembro até hoje porque eu passo direto naquela esquina. Sentei com a minha sacolinha de flyer e fiquei lá chorando um tempão. Não conseguia mais entregar flyer, queria ir embora. Queria comprar minha passagem, ali, passagem pro Brasil Falei, vou embora me dessa merda, não aguento mais E foi assim, Aí que, beleza Tudo terminado, achei que ia ganhar 250 dólares eu ganhei 40 Então é isso pessoal, espero que vocês tenha se divertido e gostado das histórias De todos os meus amiguinhos aqui hoje Estou <risos> dando Ou oh, oh, rindo ou chorando ah, Venham pra cá Passem por essas coisas que vai valer a pena Vai mudar a vida de vocês E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo, comenta, compartilhe esse vídeo e manda um e-mail para gente se você quer fazer parte desses perrengues. Manda aqui pra gente aqui embaixo no info.tweezintercambio.com e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo de Deus para vocês. Tchau!